Então, nós estamos aqui na Fundição Progresso, nesse que vai ser um belíssimo ato em defesa da democracia contra o golpe. Estamos lutando para isso e estamos também convocando não é, todas as pessoas para irem para as ruas no dia 15, no dia 17, para a gente mostrar quem tem força nesse país.